Vou jogar mid agora, tá? Vocês falaram que a eu mudou, né? Vou fazer ela descer, então. Mudou mais ou menos, Galinho. Mudou, mas não mudou? Fogarim. Mudou, mas não mudou. Você vai ver. Que isso, mano. O Armadine mandou a Seju. O nick do Cogmao é 15. Nossa, eu não, eu não peguei a armadura, hein, mano. Nós vai invadir ou não? Eu tô esperando a tropa. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vai lá, lá, lá, lá, lá, lá. Deixa eu abrir, não, Brito, deixa... Pera, pera, pera, pera, pera, pera, Último para, para. segundo, último segundo. No grab do Aí, Vieno, para, para, no grab do Vieno, para, para. no grab do Vieno, Ah... Vai, vai, vai. Olha oh, é o Nick Ligero. Mandilha, <risos> mano, ele tá armando... Você pega, Vieno, cê pega, Vieno, o Vieno. Vieno pega, o Vieno se liga, pega. liga, please, se liga, please, se liga, Vai, vindo, vai, vindo, vai, vindo. sem medo, sem medo. Nossa! No! <risos> Desiste não, tropa. Desiste vem, vem, vem, vem, não vem, vem, tropa! Vem, vem, vem, vem, vem, vem! Mata o Matinho, sem press! Seju, Seju, Seju! Que que que é? Desiste, desiste, desiste, desiste! desiste, desiste, desiste. desiste, desiste, desiste. Aê, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom! Nossa! Caralho, né? mano! Relaxa Nossa, que eu sim. sou a Ward, ó, relaxa, relaxa! Valeu, Galinho, pela moral! Gamei, gamei, gamei, gamei! Olha o farmando de maguinho, mano, que zica. <risos> <risos> Nossa, olha o outro ataque, mano. Lentidão. Pegou dois aí, galera. Dá 30 de dano o bagulho. O servidor virar global, tá ligado? Vai ser pica mesmo. Junta todos os servidores, igual o time. Tá ligado? Andei de base aqui, o guerreiro. Como que tá a nova Nico, mano? O boneco mais divertido do League of Legends atual, mano. Dá pra você virar a Red, dá pra virar o Pinstoro, dá pra virar o Minion. Olha lá. Vou voltar pra lane assim ainda. Aí, gracinha. O dano é o mesmo do boneco, galera. Só que agora a ult dela dá que up, né? Isso tá rolando. Você mata, hein, Deziga. Nossa, o Bind do Bid salvou. <risos> Como assim, ah, é, no lugar do... Nada não, Dani. Deixa eu dar um dano aqui. Ué, Você tá o dano cadê? Do que recu quer recuar? Quer recuar de mim, não? C quer apertar R? Ah, recuar não tem não, como, véi. Vamo daivar ele, vamo, vamo... daivar, pô! Vambora! Que, que que é isso? Eu não... <risos> não que que é isso aí, Nada, né? Só matar, tapa aí! Aí, Nossa. ó! Acredita! Ai, ai, ai! Ajuda! Ajuda! Ah, ajuda, o porcão, te pegou de verdade, pô! Vira nele, vira nele, vira tudo, vira tudo nele, vira tudo nele! Ah, bota e subiu, bota e subiu, subiu, subiu, subiu. Pegamos o flash do porcão. É Ludens mesmo que faz, né, véi? Eu vi ele, Vicks Ah, ele tá em mim, safado, véi. baixo, pra baixo. Vai ter lanterna. Desviei. Vem que nós mata, vem que nós mata. Pra cá, pra cá. Vamos, vamos, vamos, vamos. Acredita? Acredita. Já Tá aqui, Ignite. Já vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. que tá conversa fumiado. não. O Brito, meu vendo, pega, vendo, pega, vendo, pega. Ah, é pra continuar? <risos> <risos> Drake, Mas Hum, sem? Ô, olha o Drake, eles querem fazer, viu? hein, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem quatro lá, tá? Aqui, a Ana, tá lá também. E aí, Teus, bom demais, cião. Tamo indo. Tá comigo uh. mesmo? Tá comigo? Tamo lá, né? tamo com assim mano. Sim, Kog Kog mano. Flash. É o que faz. Alguém? alguém, alguém? Eu tô na saudade. Ajuda aqui, ajuda aqui. saudade. Olha. Perfeito, perfeito, perfeito, Meu aniversário perfeito. hoje poderia mandar parabéns em um Parabéns, mano. Tá Max, Juan. Vai morrer, filhote. Ah, Salve. Opa. Valeu pelos oito meses, meu lindo. Mano, isso deu bom. Isso deu bom demais? <risos> foi isso? Parece que o range das skills da Nick é pequeno, mano. Eu acho que você não pode descer não, hein, Marquinhos. Será? O cara tá por aí, mano. Ah, mesmo, vai aqui, vai aqui. Vai aqui, tá mesmo, velho. Ó aqui, ó aqui. Ó aqui, ó aqui. Parece que é. eu, não, eu não vou conseguir clicar, mano. Ó o Cog, ó oh, o Cog. Pode, o cog peidado, peidado, peidado. Chupou Ficou peidado. Bola. <risos> já emenda, já emenda. <risos> todo mundo, todo mundo aqui. Que, que tarde, é Nine. Boa tarde, Nine. Obrigado pelos 5 meses, viu? Aqui eu engoli, queira, aqui queira eu queira engoli, aqui eu... aqui eu tô engolindo Boa, ah, oh, galera, queira. time bom, mano oh, Pode falar que a Kayle tá embaçada, mas ela deu pelo menos O que, é que mudou na Kayle, mano? No nível 6 ela tem mais range e quando ela luta ela consegue Ufa, dar é auto-ataque, né? tá ligado? Lembra que tinha um delay quando ela lutava? Agora ela consegue bater, mano Foi ah, isso, é? É, uma é uma pequena mudança uh -huh. A Kayle vai vir em mim, viu, galera Maquiando aqui, utei ela. <coughs> Vou até o fim aqui, mas com ele. coelho. Só tô você dele CD, Solta, Desir, solta, solta. Ai, se fuder, ah. Brito. Tem da, só ontem. Ah, claro que, que é. tem. Tá louco pra jogar o God of War do Galinho. De brincadeira, só lá em Sorocaba. PlayStation. Polystation. Barilho. Vocês já tiveram o Polystation, mano? Ah. Que era aquele que Playstation 4. É esse que é fodido. Ah. Já, já, já, mano. E aí? Alguém encosta nesse bot aqui? Eu pego o seu mina. Caralho, a minha Nico tá main, fi. Explica o champion, o champion tá a mesma coisa, galera, a Nico. Agora o ult dela dá no up e você pode transformar em Minion. Eita, porra. Williams. Pera aí que tá dando pagodes. Completou? Completou, pô. Não, morreu? preto <risos> Peraí, peraí. Só deixa o um like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Saca a tem o... R's? Não, Vamos buscar, ali. Um tá me do... caçando, mano. Tá me caçando. Ah, ele colocou o ward lá na hora que ele tentou matar. Mas eu tô aqui. Ele sabe, que né? tem Não, não, não. Aqui não. Valeu Arthur, obrigadão pelo sub, meu lindo tem que ajudar o Brito, véi Se tiver negocinho nela, Brito Tá sem R ele Aí Mano, eu queria fazer, mas o Dezica tá aí no top, véi Dezica, Dezica o tá perdido, porra o Dezica tá loucão é, Não, que mano, que é de cara? cartas eu fico louco Só quero farmar de cartas Mano, foda-se Ô, mas tá 5x3 aqui, galera Pô, tá ruim demais isso aqui, mano Tá ruim demais, mano de só mais um ah, dia. que isso, família. Ah, o time dos caras é unido, mano. Tô indo já. Só sai, só sai, só sai, só sai. <risos> DB, DB. Oh, oh, oh, ficou na saudade, ficou na saudade, ficou na saudade. Putz, tomei cá, velho. E eu não consegui fazer mais nada. Nossa, que dos caras. Peraí, você ah, ficou fazendo? Ela... Rouba, Dezika! Ele ganhou, veio, veio! Caralho, mano, era você pra ter dado próprio. ruim! Boa, cachorro! O que Nossa, Com aqui você. eu pegou 16, hein, véi! Bom demais, Ai, Tetinha! Mano. Cuidado, Brito, cuidado, Brito, cuidado, Brito! Ai! Brito ficou pra saudade! Ele tem ult, tem ult? Nem só de saudade vive o homem! Em mim ele não gostou, não! Caralho, olha os itens dele, ele tá, fosse ideia, hein. Cuidado, Dezika! Beleza. Vai, vai, vai, vai. Pelícia. Até o fim. Ele, corre, ele corre mais do que nós, naturalmente, aí. Ah, eu sabia que ele ia ficar na saudade. Bobão. Mano, olha o corno Caramba, mano, cara, aqui ficou forte, né, velho? Startar ainda não, mano. Dá pra gente ir lá, ó. Quero tempo. tô, tô morri. Tô indo, tô indo, tô indo. Ô, tá louco, tá, eu vou prender geral aqui, ó. Que ano já foi? De abraço. Eu não consigo me mexer, velho. Só start pode. o Drake. É, nosso. É aqui, Morales, obrigado tá pelos nossa. 13 meses, viu, é meu amigo? tá com 3 levels na frente, não, tá ligado, velho? Valeu pelo sub, fião. Tentei. Você tenta solar ela? cara? Ele utó, pelo menos? Utó, 3 levels é muita coisa, mano. Ah, então Mas vamos lá, vamos lá. Se ele utó, vamos. Dentro, nossa, a ult volta então... rápido, hein, mano? Cuidado. Tá quantos segundos, tá, tá, a véi? Tá aí, aí, tá aí, tá aí. 80. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não Nossa, ele tá com CDR, dog. Não, mas esse CDR. Pô, Gali! É mas... Ele tem nenhum item de CDR, Gali. Ele foi não mal, ele galera. não lutou, né, Gali? Eu acho foi que ele mal. não lutou. Fui eu que tinha lutado, galera. Foi mal. Mano, na hora que o Galim falou que volta rápido, eu já fiquei assim, ó. <risos> Abraço, Zabinha. que tá na split. Bom, cuidado, cuidado, cuidado, filho. Força o R só força o R. Vai, beijo. Tá de boa, tá de boa Eu mato, eu mato Ulta DC, Ulta DC, cara Ulta, Ulta, Ulta, dd Ulta, dd Vai ultar ou não? Outou, ultou tá? Olha olha, olha olha olha eu, bora, bora, bora, bora, bora, bora Vamos, caralho, vamos, caralho, ui, vamos, caralho. Ui, ui, ui. Isso é isso? Ui, Nossa, olha a hora que saiu as zonas. Tá, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim Eita, tomei um slowzão Não sei do que, vou tomar ult Tá de boa Os caras não tô... tomam dano, véi Tá tudo puxado, né Aqui eu tenho R Nós só deixa mesmo? Mata, mata, mata, mata esse cara aqui. Mata essa Leona, folgada. Ai, ah, eu não consegui Nossa. usar as ônias, velho. Oh, Ó, flashou em mim. eu contra eu? Ah, velho. Ela tava com a ult. Ah, esse cara é muito assim. Tem ônias? Ah. Tem maluco Já uta, já uta. Acho que, que, você mata, dana, que você mata, você acho que você tá. mata. Ah, Zônias. Era o ônias, eu matava a Tá sem ult a Kayle, Brito. Acho que o Brito defende. Fine, galera. Isso? Brito, Brito, eu tô de pra Vai, vai, esse domingo vai ter. Acabou. Ih, GG! Caralho, GG, agora que eu vi. Calma aí, calma, calma tem, aí. aí drag, tá sem wave, tá sem wave, só tem uma wave. A não ser que eles. mas ele ah, acabou, acabou, acabou. o não foi o suficiente, velho. Sem cucharra, né, mano? O cara. É, sem cucharra, mano. Didi. Nem piedade, nem dó. Valeu, Do valeu bigode. a galera, valeu. valeu.